Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender como editar imagens aqui dentro do E. A gente já ensinou como que a gente indica a pasta de trabalho, como que a gente abre uma imagem é, em outros vídeos dessa mesma playlist. Então, pra gente editar uma imagem, né, é, inicialmente a gente vai ativar o pacote chamado ESP Image é, nessa aula nós vamos utilizar uma imagem do próprio pacote, né, uma imagem de exemplo desse pacote. Assistam aí nas últimas aulas para vocês aprenderem como vocês vão abrir uma imagem sua mesmo, do próprio computador de vocês. Né? Mas aqui eu vou criar um objeto chamado x, poderia ter qualquer nome, onde eu vou utilizar a função example_image e aqui eu vou colocar um número indicando qual exemplo eu quero abrir. Né? Então, tem várias imagens aqui como exemplo no pacote. Eu vou abrir a primeira imagem. Vou utilizar a função chamada Edit Image. É, se eu colocar uma interrogação em nome em frente a essa função, a gente vai ver o manual. Onde tem aqui o manual em português e em inglês, explicando direitinho né, o que é cada um desses argumentos. Depois vocês deem aí com bastante atenção. Vou colocar aqui em M igual a Im, M é o nosso, a nossa imagem. Né? É, então primeiro eu preciso criar uma imagem. Então eu vou criar aqui ó, im igual a B underline Image de x, colocar aqui ó, plot igual a verdadeiro. E dando Ctrl Enter, a gente vai conseguir criar esse objeto chamado M, que contém a nossa imagem. E agora, dando Ctrl Enter nessa segunda função, basta nós editarmos aqui os valores, colocar, por exemplo, brilho igual a 0.2, que a gente vai conseguir editar o brilho. Né? Vamos conseguir editar aqui o contraste. É, e também vamos conseguir fazer a correção gama dessa imagem. Né? É, isso aqui aceita valores tanto positivos quanto negativos. Né? Positivo aumenta o brilho, negativo diminui o brilho, o mesmo raciocínio equivale para o contraste. Né? Então é assim que a gente consegue fazer edições de imagens, né? no sentido de melhorar a sua qualidade visual, utilizando aqui essa função Edit Image. Uma outra possibilidade que a gente tem é utilizar a função chamada Edit Image GUI, né, que vem de interface gráfica. Se eu colocar aqui IM, que é o nosso objeto, basta nós clicarmos aqui é, nessas corzinhas que a gente vai conseguir mudar o brilho, né, no sentido de diminuir o brilho, o contraste ou o gama, ou de aumentar Quanto mais próximo da extremidade, maior vai ser esse aumento. Quanto mais próximo do centro, mais sutil vai ser essas alterações. Né? Então, só de eu clicar aqui no brilho, o brilho vai aumentando. Né? Se eu clicar aqui no contraste, o contraste aumenta. Se eu clicar aqui, diminui. Né? E assim nós vamos conseguir fazer essas alterações que a gente deseja. Tudo bem? A partir do momento que terminou, a gente pode clicar aqui em finalizar, ou então tem esse finish aqui também de finalizar aqui em cima, né? Então é só clicar aqui em finalizar que a gente consegue é, terminar esta análise, né? Então criou aqui o um objeto chamado IN3 e mostrou aqui quais são os valores, né? Que ao clicar aqui a gente teve alteração no brilho, no contraste e na rotação, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.